Olá, consulentes, sejam todos muito bem-vindos. E já vou trazer aqui uma mensagem para o signo de Sagitário. Então vamos lá. Hum. carta da meditação e vamos complementar.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 Carta do Jardim, vamos arrumar, Sagitário, acontecem algumas coisas ao longo do caminho que te faz meditar, prestando atenção aos sinais da vida, e isso vem com o tempo, por meio de um processo de amadurecimento te fazendo exercer a paciência em lições longas para expandir a sua consciência. E só depois, quando tiver aprendido ou compreendido o porquê de cada momento, é que vem a colheita, os caminhos se abrem, Tornando tudo leve, fácil e prazeroso. Aumentando a sua energia criativa em buscar por mais. Tanto bom quanto ruim, muitas vezes na hora você não entende. E aí, com a reflexão, com as mudanças, com as novas. Rotas, você expande a consciência se tornando pronto para enxergar a verdade por um ângulo mais amplo. E ser forte também é se conectar com você mesmo, buscando respostas no doloroso silêncio do tempo. É trabalhoso, é difícil, mas muito necessário para o seu aperfeiçoamento. Até para você voltar em tal situação muito mais preparado. Jardim. Algo adorável irá crescer de tudo isso, ou seja, trocar o vaso, a terra, colocar adubo, ir para o sol, para a chuva, descansar e se nutrir, leva tempo. Muitas vezes o crescimento está embaixo. Não saiu para cima ainda, mas é esse acreditar, estudar, fazer e soltar que leva para o alto. Para esse sucesso acontecer, precisa da sua coragem de passar primeiro pelo bastidor que tem por trás do palco Que é dar passos em direção ao que você quer, sabendo que ainda tem que viver os passos anteriores. Até que tudo se transforme, porque vai. Não tem como os resultados não mudarem se você mudou, tá bom? Gratidão.